de todos os conhecimentos que gradativamente adquiríamos, cumpria-nos apresentar pontos construídos por nós próprios, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimento e moralização de seus alunos, extrair análises, tudo o que viesse provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo forneciam-nos para tanto álbuns belíssimos, cadernos e livros lucilantes, quais flocos de estrelas, e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas na Terra ou em outra localidade de nossa colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de ditar obras aos médiuns, pois, durante as aulas práticas, existia permissão para fazê-lo sempre que um e outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí nosso sacrifício de tentarmos, durante cerca de 30 anos, escrever algo que a um só tempo testemunhasse a Deus nosso reconhecimento pelo muito que sua misericórdia nos permitia e o desejo de relatar aos nossos irmãos de infortúnio, encarcerados nas dores terrenas, o que o além lhes reservava. Para tal cometimento, não haveria necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores nos educava o sentimento, equilibrando-nos o raciocínio de molde a conseguirmos servir a verdade que nos rodeava. Muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós outros até onde nos permitiram as forças mentais que possuíamos. Gênese planetária ou cosmogonia Pré-história A evolução do ser Imortalidade da alma A tríplice natureza humana as Faculdades da Alma A Lei das Vidas Sucessivas em Corpos Carnais Terrenos ou Reencarnação Medicina Psíquica Magnetismo, Noções de Magnetismo Transcendental Moral Cristã Psicologia, Civilizações Terrenas Alternados com as aulas de Evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como chefe supremo da Iniciação, pois, com efeito, em todos os compêndios que consultávamos, buscando elucidação na ciência, deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre, como o padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática e a exemplificação. Esse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações ao nosso coração. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pungentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames se avolumavam sobre nós, como veremos, sem que a tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir, porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportáramos para o Além-Túmulo. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expuseram o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e à sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos. Ao contrário de Aníbal, que nos mimoseava com o terno tratamento de irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Tendes caminhado cegamente, pelas etapas das migrações na terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem a progresso satisfatório. Engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado, propositadamente, graças à má vontade, ou absorvidos por criminosa indiferença, que ao nosso ser o Todo-Poderoso enalteceu, com essências que lhes são próprias, as quais nos é dever cultivar sob as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória para que fomos, por isso mesmo, destinados. Disse o Indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos nas arquibancadas, fei penetrar o círculo em que se estabelecia a sua cátedra e agrupavam-se, concentrados e mudos, os adjuntos. Determinou o acaso, ou a própria clarividência do professor, que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos, julgando possível escapar a vergonha da prisão, devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a entumecer-lhe a região glótica. pô à sua frente e interrogou-o. Demonstrando autoridade. O vosso nome, caro discípulo. Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de algo muito grave que atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem que se nos afigurou, repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada, para ela nos devotarmos para sempre. Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu-nos, então, qual juiz inflexível que nos julgaria, Arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível de nossa própria consciência, e profundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alviçareiras sobre a Boa Nova, que também nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação produzindo funda saudade do seu verbo manso que carinhosamente rememorava os feitos sublimes do meigo nazareno. Mas o ancião advertiu-nos em a parte precioso e energético, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré a quem invocais neste momento é o grande Mestre que nos inspira, e que, sob seus auspícios, é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros, pois é Ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu, — Vosso nome, pois? A a — Amadeu Ferrari. — Onde residias antes de ingressardes nestes sítios? — Na cidade de XXX, no Brasil. — Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, Confiando à ilusão de um suicídio, não sabias que praticáveis um crime contra Deus Pai, porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós, julgáveis porventura poder aniquilar os elementos de vida existentes em vós, essa vida que justamente é eterna, porque a recebestes do eterno Criador. Visivelmente contrafeito, esquivou-se a Madeu através do sofisma, único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. ''Felizmente, senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que estou vivo. Vivo, vivo. Louvado seja Deus, estou vivo.'' — Mas, senhor de uma serenidade desconcertante, que a nós outros irritaria se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. — Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmo como de vossos semelhantes quando o poema do universo cantava ao vosso redor o sacrosanto dever dos compromissos como a excelsa beleza da existência humana que deve habilitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei, eu... Uh, sim... Mas responderei aqui, em presença de toda essa assistência, estarei, pois, novamente defrontando um tribunal? Existe, sim, um tribunal, e todos vós o defrontais. É a vossa consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências imprescindível é que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente a fim de que, examinando-a, aprendais a vos despojades do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz. A, a prisão, a, a doença. E esse ato, suicídio, lavou a nódoa de que vos havias contaminado antes? Considerai-vos inculpado, honesto, Honrado após o mesmo ato? Oh, não. Não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me deshonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas, muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era a minha razão de ser. A quantia era voltada, eu era bancário, a prisão ou a morte, o câncer, o roubo, pois era roubo, o ideal de amor desmoronado, preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muitos já me ter esclarecido ultimamente. Por que, oh, por que fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias? A confusão turbilhona em minha mente. Intuições pavorosas segredo me um passado do qual tenho pavor. Oh, Jesus de Nazaré, misericórdia, eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Pois ireis compreender, Amadeu Ferrari, é imprescindível que o compreendais acenou para dois adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos que um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento, e contritos e temerosos aguardávamos, enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou, Ficai atentos, a história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas mais não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos como auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, que se deixava estar atenta e respeitosa. Até que, de súbito, ordem singular ressoou em tom enérgico que não admitiria ter diversação.